E aí, galera, beleza? Dragão aqui na área para desta vez trazer para vocês uma explicação de talvez como funciona o erro do Paladins. O This game is not properly authenticated at launch time. O erro. Geralmente tem uns vídeos no YouTube que explicam como proceder, né? como este aqui, esse Fala, carinha aqui, ele tá falando na linguagem russa que porra é. Ele explica como proceder. Só que o procedimento dele é o padrão que ele usa essa telinha aqui, ó, do O... Helis Game da, da do próprio software do programa do, do, do jogo, né? Aí o ele faz um conserto, mas às vezes não resolve. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Primeiramente, quando eu começar a dar esse erro vocês vão aqui ó, em painel de controle e vão em programas e recursos. No caso, o painel de controle, desinstalar e remover programas de vocês. Chegando lá, vocês procuram aqui o framework Tá ligado? Net framework vai ter assim: ó, Microsoft .net framework e desinstala as versões que vocês têm. No caso, se for 4.5. 4.5, não, 4.6 para cima, tipo, tem umas versões muito loucas aí, que né, nem é oficial aí dá pra colocar no Windows 7 apesar que essas, essas versões são para outros Windows, né, 8.1 ou 10 geralmente esse problema acontece muito no 7, tá ligado? os outros não sofrem muito com isso não, porque é muito difícil dessa loucura e desinstala o netframework e instala, e recomendo para vocês instalar o 4.5, pronto, fica só com esse 4.5, vamos lá, deixa assim ó, netframework 4.5 no Google, vai dar logo oficialmente, o site oficial da Microsoft, esse aqui, pegou, pronto, baixou, instalou, quando terminar de fazer isso, vocês vão abrir o jogo, né? vocês vão lá no Paladins, e vão fazer isso aqui, ó. Deixa ele logar aqui, pronto, logou. Vocês vão aqui na, nessa setinha aqui da, da página de configurações e bota solucionar. <coughs> Pede para confirmar. Pronto, tá aqui, vocês bota aqui, ó, Ray Room pré-requisitos. Que é para ele relançar os pré-requisitos básicos, onde você vai confirmar as coisas lá para ele restar lá. Feito isso, galera, a, a probabilidade de vocês a corrigirem o problema é quase 80%. Eu comigo resolveu. Eu só fiz esses pequenos passos, estou, estava mais ou menos há uns 3 dias quebrando cabeça, tentando resolver. Troquei de Windows, resolvi. Aí eu fui tentar procurar saber direitinho o que que tava acontecendo. E quando eu voltei para o Windows 7, né, para dar uma olhada do que era... Eu vi que o meu .NET Framework estava no 4.6, que era uma versão de teste que eu tinha instalado, para ver se dava um gás, né, melhor aos jogos de online. Mas fez o, faz, faz o reverso, tá ligado? Em alguns jogos. Então, evitem usar esses drives né, esses alternativos aí que não são feitos para o Windows 7 do .NET Framework. E é isso galera, só isso mesmo, tentem fazer, se por acaso esse vídeo começar a receber uns likes legais, eu mantenho esse vídeo, né, porque esta dica serve apenas para esses jogos da Hi-Rez, né, Hi -Haze. como é que é, Hi-Rez, como é que é, Hi-Rez, Hi-Rez, como é que lê esse nome aqui da Studio Games aqui? E beleza, serve tanto pra Palace como parece que aquela bosta também do, do, do Smite, viu? Valeu galera, era só isso e boa sorte.